Vamos fazer o um vídeo tutorial sobre essa atividade do, do livro vermelho, Basic 2. A, a unidade em questão é a unidade 14, que fala sobre itens geográficos e comparações dos adjetivos, comparativos de superioridade e superlativo. Bom, aqui a gente tem as instruções, né? igual eu disse aqui no texto, eu escolhi os montes para fazer essa exemplificação, e eu vou agora mostrar como a gente utiliza as ferramentas de localização geográfica do Google para fazer esse projeto. Aqui vai ser onde vai estar postado esse vídeo do vídeo tutorial, em caso você tenha alguma dúvida ao realizar o trabalho do projeto. Vamos abrir uma nova aba para ir ao Google, e a gente vai escrever... Google Maps ou Google Earth. Vamos no Google Earth, que é mais divertido. É mais bonito. Clica aqui. Iniciar o Google Earth. Esse é o próprio aplicativo do Google Earth no navegador. Se vocês quiserem, vocês podem baixar o, o, o programa do Google Earth para o computador de vocês. Esse programa tem mais funcionalidades, mas porque a gente vai fazer o o navegador já dá conta. Você pode ver a introdução do Google Earth, ele vai mostrar. A gente pode fazer pesquisas do Google. Vai aparecer as, os cartõezinhos. Utilização do 3D que é o que a gente vai utilizar nesse projeto que é bem legal. Vocês podem explorar e brincar no Google Earth em casa. Eu vou. Olha que legal, muito legal, né? Bom, eu preciso de montes, então vamos ver o que, que o Google vai me mostrar. Mounts. Opa, já deu umas sugestões aqui. Eu quero ver esse mal Dora, que é o nome da nossa coordenadora pedagógica. Então, vamos lá. Não, não é isso. É uma cidade, né? Então, não é isso que eu quero. Eu quero um monte, de verdade. Gostar mal. Mas olha aqui. Para quem escolheu o lago, ó, a gente tem o um lago Eustis and Lake Dora. Vocês podem também passear. E buscar outras coisas, por exemplo, se vocês escolheram uma floresta, ou uma praia. Vamos ver mais o que, que tem por aqui. Uh, uma ilha? Isso aqui não é uma ilha, não. Será que é uma ilha? Isso é água? É uma ilha. Que água suja? Bom, não estou com tempo para brincar com isso agora. Vamos lá, eu quero um monte. Eu sei que na Nova Zelândia tem um monte, então vou passear lá para Nova Zelândia. pegar um atalho aqui. Tadã! Nova Zelândia. Eu vou buscar o Mount Cook, que eles falam na unidade 14 do livro vermelho. basic de... Olha ele aqui, Mount Cook, então eu vou clicar. Apareceu o cartãozinho de reconhecimento. O que, que faz esse negócio aqui? Eu quero ir para ele. Ah, para viajar até ele. Beleza. Bom. Quero ativar o 3D para ficar mais bonito. Oh, muito legal, né? Bom, o Google Earth, ele faz essas coisas, fica mexendo automaticamente para você. É muito mais divertido porque ele é feito para explorar mesmo. Mas você consegue ter o mesmo acesso no Google Maps. É, que é mais prático as pessoas geralmente usam. Ó, dá para você ver que a bússola está girando e o norte está aqui para baixo e o sul está para cima, né? Olha tem um outro lago aqui abaixo do Mount Cook. Se você quiser voltar para a visão 2D clica aqui. Se você não quiser mais esse cartãozinho você pode fechar. Eu quero visão 3D do Mount Cook e eu quero girá-lo. Então eu seguro o Shift aqui é diferente. No Google Earth, você segura o Shift, pode dar zoom com a bolinha do mouse para cima ou para baixo, ou aqui nesses dois ícones, nesses dois botões, ó, mais, menos, ou rodando a bolinha do mouse. E para você mexer no mapa em 3D, você tem que segurar o Shift, ok? Tem vários montes aqui. Quero só o Mount Cook Que é esse daqui Eu acho Que o nome tá aqui é, Tá errado aqui Isso aqui não é um monte não, fala sério tem que, Alguém tem que falar pro Google Que tá errado Bom, como aqui no Word está errado, eu vou sair dele e vou no Google Maps. A gente pode colocar aqui na busca Google Maps, ou então vir aqui nos aplicativos do Google e clicar em Mapas. Tomar um Nova Zelândia, já apareceu. você tem informações, endereço, algumas fotos dos usuários vou pegar direções para chegar lá, não quero isso, então vou fechar aqui o painel lateral eu quero ver a visão por satélite, que é mais bonito, é real vou dar 3D então quando você bota em 3D a tela inclina um pouco para você ver a perspectiva Vou voilà, lá o Mount Cook está aqui. No Google Maps, o aplicativo que a gente está usando, para poder girar 360, você tem que segurar o Ctrl e clicar e arrastar o mouse. Ó. Então esse aqui é o nosso Mount Cook. Tudo bem? É assim que a gente usa, então, o Google Earth e o Google Maps para vocês poderem localizar uh, os itens geográficos de vocês. Bom, eu vou voltar no próximo vídeo é, para ensinar como que faz capturas de tela para ajudar a tirar print screen. Até mais!